Contas parciais são prestadas de 9 a 13 de setembro, com toda a movimentação que ocorreu até o dia 8 de setembro. O que, que vocês têm mesmo que fazer até o dia 13? O que, que tem que acontecer? Tudo que foi contratado já está lá, mesmo que não tenha sido pago. E que mais que outra providência, quem vai lidar com direções partidárias? Uma outra providência que tem que fazer antes de chegar a data da parcial, as cotas, o repasse das cotas de mulheres, de minoria, porque pode ter partido que a minoria seja homem, né? Vamos projeta no plasma. Não vai ter, mas vai que um dia tem. E aí vocês já vão saber. Então, não pode esquecer dessas providências. É, só SPCE não entrega nada físico na parcial. Erro comum do desconhecimento que alguns têm. À medida que as contas foram finalizando, as contratações, a documentação, a pessoa foi inserindo no SPCE. Chega a data da parcial, ela pensa que aquela transmissão que ela está fazendo, está levando esses documentos. Os documentos que são inseridos no SPCE, eles só chegam à justiça eleitoral quando são gravados numa mídia, num pendrive, para ficar uma linguagem mais fácil. Quando se gera aquele pendrive, colocando aquele arquivo que vai fazer o pacote de todos os documentos que foram inseridos e vai entregar fisicamente na Justiça Eleitoral, mas depois eu vou dar umas dicas aqui numa tela adiante. Quando faz a transmissão da parcial, são somente os dados lançados no SPCE que estão indo. tá? Ah, professora, eu não fiz a minha prestação de contas parcial porque eu não tinha todos os documentos, então eu estou esperando ter os documentos... Para fazer. Ferrou. Passou a data da prestação de contas parcial. Você perdeu o prazo importantíssimo. Não tem documento que é juntado. Agora, se vocês não mandarem os documentos para a contabilidade, a contabilidade vai transmitir do jeito que está seja como estiver. Se vai dar problema porque vocês, depois vai entrar aquilo com data de coisa que foi utilizada antes, vai ter aquele problema da contratação ter sido anterior à parcial e não ter sido lançado. O SPCE já está integrado ao PJE, o número vai aparecer lá. A hora que o número aparecer, do processo, junta a procuração do advogado. Se não juntar a procuração, as contas podem ser julgadas como não prestadas. Contas parciais são obrigatórias para todas as esferas partidárias, mesmo a comissão provisória tem que fazer a prestação parcial.